Ok. Uh, boa tarde, gente. Muito obrigado para me convidar aqui hoje. Uh, vou tentar falar em português, mas desculpem o avanço pelos erros, não preparei muito bem. Então. Os <risos> slides são é em inglês, então está disponível para todo mundo. Então. Um, sou cientista política, então vou pegar uma outra perspectiva da, da Alexis e acho que, na verdade, eu vou mostrar um caso exemplar de como os acadêmicos não podem traduzir. Uh, estudos acadêmicos para o público mais amplo, com muito sucesso, então, desculpe o avanço. Mas eu acho que a minha ponto de entrada dessa, uh, dessa discussão uh, é mais para entender como as pessoas interpretam informação em geral. Tá? Porque eu acho que, uh, pensando nesse uh, tópico de desinformação e, e fake news e fake science, temos que lembrar que o mundo ah, geral para para cada pessoa no, no mundo é muito complexo e tem muitas fontes de informação que estão combinando cada dia então temos um processo bem estudado que a gente entende como está processado estes dados interpretados para informar a sua opinião e a, as ações a, diárias deles tá? o meu ponto inicial é que existe um caminho muito longo de receber uma informação para mudar uma opinião ou mudar um comportamento. É tá? um caminho muito longo. E, muitas vezes, nada acontece. Tá? Então, a grande maioria do tempo, a informação não muda nada. Tá? E eu acho crucial entender isso, por um lado, pela parte da informação, a verdade, tá? uma informação que ajuda os tipos de estudos, que Alex estava mostrando, mas também por lado da desinformação. Tá? A grande maioria do tempo provavelmente não tem feito, tá? por vários motivos. Primeiro que ah, as pessoas podem não compreender a informação, não entender o que está ah, significando. Tá? Mas mesmo que eu entendo, pode ser que não é novo para mim. Tá? Então, grande parte da informação que eu li diariamente não é nada, não é, nada novo, não, é, ah, não precisa uma reação. Tá? Às vezes, também, não acredito na informação. Então, não vou responder. Às vezes, não quero ouvir a informação. Sobretudo, quando vemos de uma pessoa que eu não gosto. <risos> tá? Então, é muito comum essa reação. Ah, não, eu vou desligar a televisão porque eu não quero ouvir essa essa fala. Tá? Então, tem várias etapas no processo que desligam essa conexão entre a, a, a, a transmissão de informação e o recebimento tá? Também... Uh, mesmo que eu receba a informação, ouvir e ou entenda a informação, pode ser que eu não use essa informação na forma mais direta. Tá? Pode ser que eu não entenda quem está responsável pela informação, ou, ou do que está falando essa informação, sobre a responsabilidade do governo, de um ator individual. E mesmo que eu entenda uh, quem está responsável, pode ser que eu não me interesse. Tá? Eu vou ignorar porque não me interesse neste tópico não porque eu não, não tenho interesse uh, neste tópico, mas porque eu tenho vários tópicos mais interessantes que são minhas, as minhas prioridades. Tá? A gente está priorizando cada dia. Também, uh, no parte de comportamento, uh, pode ser que, tudo bem, eu, eu acho que importa, mas eu não tenho responsabilidade para reagir. Tá? Ou eu não tenho essa habilidade para reagir. É muito comum na, na, na política que a gente não tem, não sabe como reclamar para o governo, para mudar alguma coisa. Tá? Também pode ser que eu não tenha uma sensação de, de, uh, de impacto. Eu não posso mudar o mundo. Eu não tenho a, a, a, a eficacidade para mudar o mundo. Tá? Ou, finalmente, que eu sou sozinho e eu preciso todo mundo mudar o seu comportamento para mudar o Uh, o mundo. Mas eu não tenho certeza que todo mundo vai, uh, por exemplo, fazer um protesto, protesto comigo. Tá? Pode ser que eu vou montar um protesto hoje na rua, sozinho. Não muda nada, temos que fazer coisas juntos. Esse é um problema de ação coletiva. Então, tem várias etapas que a gente tem que passar antes de impactar, de, de traduzir a informação para uma, uma mudança real. tá? Desculpe, não sei porque não está mexendo bem, mas... Eu vou trazer alguns... Uh, Uh, alguns slides, algumas evidências para vocês sobre como os cientistas políticas aprendem sobre uh, a informação. Tá? Então, o primeiro aqui é o meu ponto mais geral, que muitas vezes a informação não muda uh, o voto das pessoas, por exemplo. Tá? Então, num estudo grande, uh, em cinco países, seis estudos em cinco países, temos aqui os efeitos. Tá? Então, zero está aqui no meio, e cada estudo tem um efeito, que é o ponto aqui, o um intervalo de confiança, a linha. E cada um desses estudos está bem perto de zero, mesmo que em notícias boas ou notícias uh, negativas, tá? pessimistas. Então, eles uh, uh, divulgaram vários tipos de informação, nada. Ninguém respondeu. Tá? Então, isso é um machado um, um muito comum, tá? que é muito difícil mudar as opiniões e o comportamento das pessoas. Então, isso é crucial para levar em conta. Então, não é cada informação que é, que é tão dramaticamente importante. Então, uh, deixa me usar aqui, acho que é mais confiável. Tá? Também, a gente esquece rapidamente. Tá? Num estudo aqui em Dinamarca, uh, eles um, divulgaram informação sobre a queda de crime. A taxa de crime estava baixando rapidamente, mas todo mundo estava muito pessimista. Tá? Então, eles divulgaram uma taxa correta. E para esse é o grupo de tratamento que recebe a informação, esse é o grupo de controle que não recebe. Tá? Então, o grupo de tratamento foi mais pessimista, mais correto, na termos de estimar a taxa, para a primeira semana e possivelmente na segunda semana. Mas depois de duas semanas, elas esqueceram totalmente. Tá? E elas voltam para o seu viés. Uh, sua interpretação, impressão viesada sobre a taxa de crime, que foi mais elevado do que realmente foi. Tá? Então esquecemos rapidamente. Então, desculpe os vários gráficos acadêmicos, não são tão bonitos como vocês estão uh, capazes de produzir aqui. Desculpe por isso, mas eu acho que elas, uh, eu queria uh, usar uma evidência para ajudar em montar o meu ponto. Então eu usei os gráficos originais. Tá? Também, às vezes, a gente diz que uh, vamos uh, prioritizar e responder para a informação, mas, na prática, não usamos. Tá? Neste estudo aqui, um, uh, aqui no Brasil, na verdade, eles divulgaram informação sobre corrupção. Tá? Então, quando foi hipotético, tá? se houver corrupção aqui no, neste município, como você vai responder? Você vai uh, julgar o governo mais negativamente? Sim as pessoas reagem quando é hipotético. Depois, elas disseram, mas é o seu município aqui. Ninguém respondeu. Tá? Porque, na prática, as pessoas têm várias coisas a levar em conta para avaliar o governo, para responder como seu voto, por exemplo. Isso é um, um pedaço de informação. Tá? Então, o, o, a situação concreta muda completamente a interpretação e como eles usaram essa informação na prática. Uh, aqui um, um, uns gráficos um pouco mais complexos, mas o ponto aqui é, é outro estudo em Dinamarca em que a fonte de informação é crucial para mudar a opinião ou o conhecimento do, uh, do, do, da pessoa. Tá? Então, quando a fonte da informação sobre o desemprego, a taxa de desemprego, foi o banco central, tá? muitas pessoas uh, responderam e ajustaram seu, a sua estimativa, que é essa linha leve aqui. Quando a informação vem de um partido político tá, não muda muito. Eles não acreditaram na fonte de informação, não foi crível. Tá? Eles não tiveram confiança nessa informação. Então, isso é só para mostrar que não toda informação é igual. A fonte, a apresentação e a credibilidade da fonte afeta bastante se vai uh, traduzir numa mudança de, de entendimento e conhecimento do, uh, da pessoa. Aqui uma outra estudo um pouco difícil não veio aqui, desculpa. Um outro estudo aqui, que foi feito em Benin, na África do Oeste, eles divulgaram informação sobre o, o governo atual. Tá? E o que aconteceu? Quando eles divulgaram informação positiva, este lado à esquerda aqui, as pessoas avaliaram ah, melhor só quando foi uma pessoa da mesma etnicidade deles, mesma raça, mesma religião. Então, quando eu estou perto próximo dessa pessoa eu vou acreditar na informação mas quando eu é uma pessoa de outra etnia não muda nada Sim. Então, eu sou acredito na informação quando eu tenho um viés um viés implícito que eu estou próximo a essa pessoa por outro lado as notícias negativas tá? eu não vou acreditar se é sobre uma pessoa próxima de mim mas quando é sobre o meu oponente eu vou acreditar talvez um, um racionamento motivado. Assim, eu só quero uh, receber e processar essa informação quando é sobre uma pessoa que eu gosto ou não gosto. Assim. Tudo isso é para mostrar que temos um processamento complexo uh, dos dados. Mesmo nos Estados Unidos, este, este gráfico aqui mostra que a interpretação do desempenho da economia depende muito se você é democrata ou republicano. Tá? depois da de eleição do, do presidente Trump, os democratas pensaram que a economia estava priorizando. Os republicanos que estão crescendo e melhorando bastante. Então, o seu ponto de vista, a sua viés implícito afeta como você um, trata a mesma informação, como você interpreta a mesma informação. Tá. Mais um problema. Tá? Eu recebo uma informação aqui, neste gráfico aqui, o atraso de trens em Boston, nos Estados Unidos, tá? Então aqui no aí X, temos só os atrasos e a profissional do governo não acho y, tá? Em geral não tem relacionamento nenhum, tá? Não tem relação, mais atrasos, não tem uma resposta para reclamar ou, ou culpar o governo, tá? Porque elas não estão atribuindo o problema para o, o, o, o órgão responsável, sim. É uma falta de atribuição. Então, a informação em si não ajuda nada. Tem que ser ligado com um ator responsável, uma resposta viável para tornar uh, útil para o, para a pessoa que está recebendo a informação. Mas, quando eles informaram quem estava responsável, eles responderam uh, de, uh, minimizando a sua aprovação quando tem atrasos. Então, todas essas complexidades permitem efeitos complexos e inesperados quando divulgamos informação no mundo real. Por exemplo, aqui é um outro estudo feito no Brasil, com uma, acho que foi a, pontuação, o IDEB, ou a pontuação IDEB das escolas. Tá? Um, eles divulgaram se, se o seu município uh, fez bem no, no IDEB. Sim? Quando fez bem, as pessoas reagem como um julgamento negativo sobre o governo, mesmo que a informação foi muito positiva. Sim? Parece estranho, difícil de explicar. O que estava acontecendo foi que as pessoas recebem essa notícia. Ah, então as escolas estão andando bem. ok? Mas isso significa que o dinheiro não foi investido em saúde ou na infraestrutura. Tem um trade-off aqui, tá? uma alternativa que não foi feita. Eu prefiro essa alternativa. Então, uma informação tão simples foi, uh, passou por um, uma interpretação, uma avaliação muito complexo e mudou a reação esperada. Tá? Então, se não entendemos o contexto político, vamos uh, nos enganar na, no efeito desta informação. O exemplo mais extremo disso é quando tentamos de... Uh, diversificar as fontes de informação das pessoas. Então, neste estudo aqui, ah, foi um experimento controlado, basicamente, em que eles ah, ah, pagaram pessoas para seguir uma conta de Twitter do, do lado político oposto deles. Então, os democratas têm que, têm que seguir um, um conta de republicanos e o inverso. Né? O que aconteceu? Esperamos que essa diversificação e encontro com uma pessoa diferente de você vai se aproximando e, e, e moderar suas opiniões. Não. As pessoas se tornaram mais radicais. Sim? Então, os conservadores se tornaram mais conservadores, mais republicanos, desculpa. E os democratas, mais democratas. Elas voltaram, temos uma reação, um, um, o que se chama um, um backfire. Né? Temos um, um efeito esperado, mas o efeito real foi o oposto. Ele fez um backfire. Tá? As pessoas se radicalizaram. Tá? Então, o, o efeito de informação é muito complexo. Também a informação é contestada. Neste exemplo aqui, um Mong um distribuiu informação sobre os deputados na Uganda ah, para tentar melhorar o desempenho deles. Tá? É, tipo, quantas vezes ele foi para o parlamento, tudo isso. O efeito de divulgar essa informação gerou várias respostas no mundo, sobretudo os políticos lutaram para uh, responder e dizer não essa informação está errado, tá? exemplo, não a fonte diz, qual é a fonte dessa informação? É um estrangeiro que está produzindo isso? Então não é válido, não é crível, sim? Então a informação é sempre contestada, é sempre um parte do, do jogo político. Isso é, pode ser chato, mas a gente tem que reconhecer que vai acontecer e entender que seria filtrado por essa debate essa contestação mais ampla. Sim. Uh, eu vou pular isso, desculpa gente, estou falando demais. Ok. Mas boas notícias, tá? Às vezes, informação tem um efeito forte. Sim. E acho que é importante para nós entendermos quais circunstâncias. Mas aqui, só para mostrar, esse é um outro estudo brasileiro que mostrou que, uh, sabe essas auditorias do controlador geral da União? Eles fizeram nos municípios aleatoriamente, cada ano. Tá. Eles mostraram que quando está divulgado, um pouco antes da eleição, os resultados, tem uma taxa de reeleição menor para os prefeitos, Ou seja, quando as pessoas sabem que tem corrupção, elas votam contra o prefeito atual, que é um efeito de accountability, de, de responsabilização. Sim. Essa é a linha, linha declinante aqui. Sim. Isso é uma coisa positiva. Uh... Quando não estamos simplesmente falando, simplesmente falando de um pedaço de informação, mas de um conjunto de informação, de uma fonte incrível, num contexto bem explicado, é possível mudar o comportamento e os entendimentos das pessoas. Acho importante deixar claro também que o papel da mídia local, mesmo num contexto de, de internet e tudo online, é muito forte e muito importante. Isso foi um estudo de, de Gary King sobre o Facebook. Tá? E eles fizeram um experimento, eles, aleatoriamente saíram algumas, alguns artigos em jornais locais e mediu o efeito sobre as postagens de Facebook sobre o mesmo tópico. Tá? Então, aqui você pode ver que, na primeira dia, foram 5 mil mais postagens por causa destes artigos. Ou seja, que ah, notícias locais Gerar uma participação, um debate político sobre o tópico, que é, é, é crucial para a democracia. Sim? Então, ainda temos esperança, temos possibilidades para gerar um debate mais uh, profundo. Mas, claro, que a mídia pode ser viésada também. Sim? E, entendendo os dois lados, o papel público da mídia para estimular debate e o potencial para viés. É um, um, uma tarefa difícil, mas importante. Aqui, no ano 2000, o, o Fox News, que é famoso nos Estados Unidos, um, um canel da, da direita, uh, mais conservador, não foi presente no país inteiro, só foi em alguns municípios, em alguns, uh, municípios, alguns lugares. Tá? Então, medindo a entrada de Fox News, é possível dizer quanto afetou o voto das pessoas. E é verdade que aumentou o voto dos republicanos, acho que 0,4 ou 0,7%. Então, tem um efeito de viés da mídia também. Isso é só, tudo para dizer, tudo para mostrar que tem, tem vários um, elementos contextuais tá? Do, desses sistemas de informação que afetam uh, como as pessoas interpretam, entendem e reagem à informação. E entendendo mas este contexto, na verdade, um contexto político, é necessário para entender o efeito da informação que vocês, estava, vocês estavam divulgando. Cada pedaço de informação pode não ter muito efeito, mas agregado e entendendo a credibilidade do fonte, o contexto em que essa informação está processada, e a história da pessoa, nós podemos entender melhor como cada a informação ou desinformação tem um efeito positivo ou negativo. Sim. Mas não é fácil, eu entendo que, que tem muitas complexidades aqui, nada que é, é o, a palavra final sobre o tópico. Mas espero que ajude para uh, encorajar vocês, não simplesmente pensem no conteúdo da informação, se é verdade ou não, mas lembrar que, mesmo que é verdade, pode ter efeitos negativos. Sim? O backfire effect, por exemplo. E mesmo que seja é desinformação, pode mudar nada. Sim? Temos que entender e compreender o contexto e como está interpretado os dados para prever um efeito positivo ou negativo esperado para a democracia. Muito obrigado.